Oi, oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui, ó. Esse vestido lindo, agora para o inverno, ó. Ele acompanha a bolsinha. Olha só, que lindo que é esse vestido. Olha só, gente. Nós vamos estar tá fazendo ele hoje aqui no canal. Ele é o nosso vestido Chanel a Aporti, vestido Chanel Pet Aporti. É da nossa coleção Aporti, né? A gente já fez um vestidinho lindo, chique, bonito, maravilhoso, né? Nos vídeos passados e hoje a gente vai fazer esse aqui. Próximos vídeos a gente vai trazer a peça de menino, porque eles também merecem se vestir com estilo, né? Então, o próximo vídeo será a peça Aporti para menino, tá?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 Nossas redes sociais também, da Tendence Pet, Instagram, Facebook, dá uma acompanhada na gente lá também. A gente sempre tá trazendo dicas maravilhosas para vocês, tanto no Instagram e na página da Animania Pet Mold quanto da Tendence Pet, e eu também tenho meu Face e meu Instagram particular. Vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então, gente? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. vamos lá fazer o nosso vestido Chanel Aporti, tá bom? Da nossa coleção Aporti, né? Então, bora lá. A gente, ah, os materiais que a gente vai usar nesse vídeo também, como um do outro, né? No outro vídeo... Foram enviados pela Felipe Malhas, tá? A Felipe Malhas tem uma variedade de tecidos e materiais, acessórios, aviamentos. Tem uma variedade de tecidos especializados para moda pet. Então, você que quer fazer essa peça aqui ou a outra que a gente fez no vídeo passado, entre em contato com a Felipe Malhas e tenho certeza que eles terão prazer em atender você, tá bom? Eles enviam para todo o Brasil, tá bom, gente? Então, é renda. Tudo que a gente usar aqui, o tecido, a gente vai usar a Lantuid. Tá? Como no outro vídeo. Então, todos os tecidos que a gente vai usar aqui e tudo, os materiais foram uh, enviados pra gente pela Felipe Malhas, tá bom? Então, a gente vai deixar o telefone e os contatos deles aqui na tela, pra você tá entrando em contato com eles, tá? Então, aqui a gente vai usar a renda, tá? Que o pessoal da Felipe Malhas mandou pra gente, a Ju enviou pra gente, a gente vai usar a renda sim, tá? Se você não tiver renda, você pode estar tá fazendo... Alguma coisa ali, né? O colocando uma cianinha, um botãozinho mais incrementado. Mas, nesse vídeo a gente vai usar renda, ou pode fazer aquele mesmo esquema que a gente fez no outro vídeo, né? Que eu usei o cetim, tá bom? Vamos usar botõezinhos também, foi a Felipe Maras que mandou pra gente, tá? Esses botõezinhos aqui maravilhosos, vamos estar usando na nossa peça pra deixar ela bem chique, né? Vamos usar botãozinho Rita também, tá? Pra estar tá fechando a nossa peça, tá? Botãozinho Rita Vamos usar 60 centímetros de pérolas assim. A gente tá colocando a nossa bolsinha. Caso você queira colocar ah, aqueles. a correntinha, também dá, tá? Fica show de bola, tá? Eu tenho aqui as correntes, mas as minhas correntes, elas são aço envelhecido. Então eu não quis colocar. Porque eu quero seguir o padrão da nossa peça, né? Você também vai usar o um mosquitinho, tá? Um mosquitinho menor que tem, tá? Aqueles de fazer joia mesmo, tá? Eu trouxe aqui pra vocês verem o que, que é um mosquitinho, né? É um. É parecido com mosquetão, só que o mosquetão ele é grande, né? Esse ainda é muito grande porque a gente vai usar aqui. Esse mosquetinho aqui tem que ser o menor. Tem a ah, menor do que esse aqui. Então, vocês comprem o menor, tá? O mosquetinho menor. Esse aqui eu não vou estar tá usando porque eu não tenho ele aqui. Então, eu trouxe mesmo só pra mostrar pra vocês. Você também vai precisar desses pompõezinhos aqui, tá? Ó, a gente vai colocar na barra da sainha, tá? Pompõezinhos, tá? E os moldes, né? Os moldes A gente tá usando lã tweed tá? Como eu disse enviado lá da Felipe Malha. E para forro eu tô usando cetim, mas você pode estar tá usando outro tecido, né? Para forro. Então a saia você vai cortar uma vez na tweed e uma vez no cetim. Frente duas vezes na tweed, duas vezes cetim. Costa uma vez na tweed, uma vez no cetim, tá? Eu fiz filetezinhos assim pra gente tá colocando na, na nossa bolsinha e na nossa peça pra tá prendendo a bolsinha, tá? A gola aqui eu também já fiz ela, porque ela sai muito pelo. Eu tô usando pele sintética alta, tá? Então, a gola você vai cortar quatro vezes, tá? Quatro vezes, vai pregar uma na outra, virar e passar uma costura aqui. Aqui eu já adiantei as bolinhas, não é segredo pra ninguém, né? Eu adiantei porque ela sai muito pelo, tá bom? Então, aqui a, a nossa bolsinha. Tá? Nossa bolsinha, eu tô usando metalacê, tá? E esse tecido aqui, que ele é paetê, tá? Ó, ele é com lantejoula, é paetê, né? Então, eu tô usando esse tecido aqui. Então, você vai cortar uma vez no tecido principal, você pode estar tá usando o corino, tá? E uma vez na, no metalacê. Caso você queira usar entre e entretelar, não precisa cortar no metalacê, tá bom? E daí, você vai usar fitinhas pra enfeitar, né? Colocar uma fitinha na bolsa. Aí, fica a critério de vocês, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa peça. Vamos pegar a nossa saia. nosso pompom. Espregar o nosso pompom aqui na nossa saia, tá? O ideal pra você espregar esse pompom é ter um calcador de zíper, tá? Tá? feito isso vamos pegar o nosso cetim e juntar um com outro aqui juntar com o nosso juntar com o nosso tweed Virar a nossa saia, a nossa saia. E pra Pra espontar da saia, nós vamos fazer pencezinhas aqui, ó, tá? Tem uma, Tem outra, sempre fazendo pencezinhas assim. Assim, reserva Então, as nossas golas, como eu expliquei pra você É cortado quatro vezes, né? E juntado uma na outra, né? Costurado uma na outra, virado E assim, tá? Pele, né? Sintética Então, tá pronto aqui, reserva esse aqui também Vamos fazer nossos filetes aqui uma vez para dentro, outra vez para dentro, uma vez no meio. Você pode estar tá usando fita de cetim, tá? Ou aquele elástico também, usei na outra peça. O elástico tem uma ração, né? Você vai colocar no ombro assim, tá? Você vai virar, então, aqui, dá Três fitinhas já. A gente precisa de mais um. A gente vai fazer o outro aqui. nossas fitinhas reserva também vamos pegar a nossa bolsinha passar a costura aqui e até aqui, tá, gente? Ó, vamos até fazer um pique aqui pra gente saber até onde a gente vai passar a nossa costura. Passar uma costura aqui e daqui até aqui, ok? Aqui. Vai virar para espontar aqui. A gente fez a nossa costura, a gente vai vir. Aqui, a gente vai pegar aquelas fitinhas que a gente fez, tá? Vai separar duas. Dobrar aqui e colocar aqui, tá? Na mesma altura do outro, tá? Um, sempre na mesma altura um do outro. Vou colocar um alfinete pra não mexer. Mesma coisa do outro lado, tá? e já três pontos Se colocar no... As alcinhas aqui. Olha só. Um botãozinho aqui. Se quiser enfeitar com a fitinha aqui, também dá. Tá? Então, é isso aí. Nossa bolsinha tá feita. Se você quiser dar uma... Respontada aqui, também dá, tá? Pra ela criar forma, né? Também pode fazer. No caso, assim. Se não fizer, não, não precisa. E a bolsinha tá pronta. Tá aqui. Reserva. Agora vamos pegar as nossas costas. De twing Vou achar o nosso meio marcar aqui. Nosso meio, vamos pegar a nossa renda e vamos pregar a nossa renda aqui. nossa renda pregada, vamos pregar a nossa saia, deixando o meio dedo aqui. Deixar meio dedo aqui também, tá? Deixar meio dedo aqui e aqui, dos dois lados, tá? Pregar os botãozinhos. Aqui os botõezinhos pregados, tudo pregado. Vamos pegar as nossas frentes agora. Vamos pegar os nossos ombros. Pregados. Vamos pregar as nossas golas. Vamos começar aqui para frente, deixando sempre meio dedo, tá gente? aqui no ombro. Aqui eu tinha esquecido de colocar um dos filetes aqui no ombro, tá? O lado que vai o filete no ombro, ó. Aqui tem um filete aqui, ó. Em um dos ombros. Se o filete do ombro foi aqui, o filete do lado vai aqui, tá? O filete do ombro aqui, o filete do lado aqui. A gente sempre vai colocar um filetezinho, tá? Do lado, a gente vai colocar aqui, ó. Na modelagem tem, ó, o ombro pra você colocar um filete do lado, no ombro. E aqui, pra você colocar o filete do lado, tá? Então, costa, filete do lado, ombro é a frente que vem marcando. Mas como que você vai colocar isso? aqui eu já coloquei do lado, tá? Ó, aqui do ombro. que eu já coloquei do ombro, ó. Aqui, ó. Tá? Filete do ombro aqui, ó, que é onde vai a bolsinha. Agora, a gente já coloca o do lado aqui, tá? Ali tem a marcação, tudo. Aqui, a gente já coloca o do lado aqui, pra gente não acabar esquecendo, tá? Então, sempre, se o ombro é desse lado aqui... O ombro é desse lado aqui, a gente vai colocar desse lado aqui, o, do, o, o filete do lado. Se você colocar no ombro, desse nesse ombro aqui, você coloca o filete do lado aqui. Tá? Pra bolsinha ficar certinho, ok? Bora lá. Então, aqui, ó, filete do ombro aqui, filete do lado aqui. Já pegamos o ombro, colocamos a nossa golinha. Então, reserva. Vamos pegar nosso forro. Pegar os ombros do nosso fogo. Vamos pegar a nossa peça principal, colocar o forro em cima, tá? vamos passar uma costura nas nossas cavas aqui, ok? Vamos juntar bem o nosso ombro com fazer a mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai vir pregando aqui, aqui a parte da frente já vem, vai vir pregando a gola, tá? Aqui. Vamos colocar a saia pra dentro. E vamos fechar aqui embaixo também, tá? Tá? Agora a gente vai virar, tá? Agora, vamos pegar essa parte aqui com essa parte aqui, tá? Encostar costura com costura aqui, tá? Essa parte com essa parte aqui, costura com costura. Bora lá. Mesma coisa do outro lado, tá? Costura aqui. Costura aqui, costura, costura aqui. A gente vai juntar aqui. Latoide com latoide e cetim, forro com forro. Assim, agora vamos espontar aqui, né? Vamos colocar para dentro aqui, certinho. E vamos vir para espontando desde aqui a peça toda, a saia, a gola, tudo, ok? Olha lá, então. espontar a cava da manga agora. os nossos botõezinhos E a nossa bolsinha vai aqui. aqui eu coloco a pérola assim, mas vocês podem comprar um aqui é onde eu sinto a falta do mosquetão que eu falei para vocês, né? Eu torço a pérola aqui, mas depois eu tenho que estar tá passando passando um pinguinho de cola para ela permanecer, né? Então, ficou assim, ó, que é a nossa bolsinha. Agora, a gente vai colocar botãozinho, vai colocar uma fitinha aqui, na bolsinha, e mais uma fitinha aqui, ó, na nossa peça. Aqui. Já voltamos. Tudo então, aqui é a nossa peça pronta, ó. Já coloquei o botãozinho aqui, ó. É aquela peça que você pode usar. Pode fazer um modelo para você usar de um lado, tanto de um lado quanto do outro, né? Esse modelo aqui específico não, que o enfeite tá tudo ali na frente. Mas, caso você queira fazer outro modelo, né? Fazer de um lado do outro, você pode tá fazendo. Olha só, que linda que ficou essa peça. Como eu disse, aqui, para colocar as nossas nosso cordão de pérola aqui, eu coloquei um pinguinho de cola aqui. Outro aqui pra ficar aqui, né, mas você pode estar tá comprando aqueles fechozinhos, né, pra pôr, pra daí você tirar a, a bolsinha quando vai lavar o vestido, né, é pra pôr o fechozinho, só que eu não tinha aqui, né, olha só. A bolsinha, ela vai botãozinho também, ó, tá? Ela também vai botãozinho pra fechar. Olha só. Oh, linda, né, gente? Aqui tem outro, outra cor. Foi a primeira que eu fiz. Ó. Oh. Essa aqui é o tamanho 4, né? Que é pra minha Sofia. E essa aqui é o tamanho 3. Essa que a gente fez agora é tamanho 3. E essa aqui é o tamanho 4. Olha só. Linda, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando que esses tecidos, esses... Material que foram usados aqui, você vai encontrar lá na Felipe Malhas, tá? Lá eles têm todo esse material pra vocês, se vocês quiserem, né? Adquirir. Vou deixar aí o contato aí na tela pra vocês estarem adquirindo. Então, esse aqui é a Lantuídia, né? Todo o material que foi feito, o vídeo de hoje aqui, feito com material todinho lá da Felipe Malhas, tá bom? Então, essa peça aqui é maravilhosa, é chique, é maravilhosa, agora pro inverno mesmo. É show de bola, vai vender muito, tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupa pet. Bora aproveitar o inverno aí pra ganhar dinheiro, gente. Inverno vende muita, muito. Roupa, cama, artigos, pet vende muito no inverno, tá bom? Então, bora fazer aí, tá bom? Então, um beijo, gente. Fique com Deus. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.